retornando então a segunda parte da questão da planta baixa já traçamos em cima dos eixos e reforçamos percebe que a hora que eu reforço eu já consigo perceber aonde está a minha planta e a minha casa agora nós vamos fazer a marcação das aberturas e da linha de corte então Segunda planta, eu tenho aqui ó, uma janela que está a 0,20 20 centímetros dessa parede e ela tem 2 metros conforme foi conversado em aula. Então, eu vou marcar aqui. ó. 20 e 2 metros. Depois, eu tenho a porta que está a 10 de distância da parede e ela tem um vão de... 80. Então marquei a janela e marquei a porta. Todas as portas vão estar a 10 de distância da parede. Então, marco 10 centímetros. E depois 80. Então, tem uma porta aqui e uma porta aqui e uma janela e essa janela eu tenho uma porta que está também a 10 depois eu vou marcar 80 e aí o que, que acontece Vai me sobrar 3 metros e Menos 2. Vai sobrar 1,20, metro e Quer dizer que eu tenho 60. Não. Vou marcar 50. 60 de cá. E depois... 2 metros. E basta o quê? Apenas... Traçar aonde se encontra essas aberturas traçando as aberturas da nossa planta. Depois que eu tracei as aberturas, nós vamos fazer o quê? Iniciar a representação das portas e janelas. Na abertura. E vou agora para a representação da porta e da janela. Então, vou traçar uma linha de eixo. Vou medir 80. Tenho zero três de espessura e com a utilização do compasso, eu vou criar uma ponta seca aqui, a abertura de oitenta. a posição da minha porta, onde eu vou apenas agora é. reforçar. Então, Desenhei a porta. A janela eu tenho duas linhas no centro com a força da lapiseira 03. A mesma coisa aqui. a mesma coisa aqui. Então, a representação da janela e da porta. A porta tem que ser com o um arco para que eu possa demonstrar a abertura dessa porta. No entanto, nós temos aqui, ó, a linha, duas linhas. Essa linha aqui, ó, ela não existe. Por quê? Porque ela indica aonde o piso se encontra, então eu não deveria ter reforçado, a mesma coisa essa de cala, deveria estar tá só no eixo, quer dizer, vou traçar uma porta aqui, E essa porta não vai ter nenhuma linha. Porque essa linha indica o nível do piso. Então, aqui ó, eu tenho um desnível. Subo para esse. Aqui eles estão todos no mesmo nível. E aqui eu tenho um outro desnível. É isso para que eu possa desenhar então aqui ó, crie uma linha de eixo mais uma vez a porta, marcos oitenta, espessura zero três, compasso Lá na abertura de 80, entrando. e vou depois reforçar essa ponta. Esse é o procedimento. A linha de corte, como a gente estava falando, o corte ele é o inverso da planta. Então a planta é um corte horizontal, né? E a representação em corte ela é na vertical. Então como que eu indico? Eu preciso traçar as linhas traço longo, ponto, traço longo, ponto, traço longo, ponto. Então, traço longo e um ponto. Essa é a minha linha de corte. E eu tenho o que? O indicativo da direção desse corte. A direção é para que lado o observador vai estar analisando o corte. Então, eu tenho que observar que ele passa por essa janela, ele enxerga aqui uma porta, né? enxerga essa janela para o lado de fora... E tem aqui a porta. Depois sai para fora da casa. Ok? Nós vamos fazer o que? No próximo vídeo, nós vamos demonstrar como iniciar o desenho do corte. Observem que propositalmente eu estendi os eixos estendi os eixos para a parte de cima para poder usar como referência para o meu corte, ok? Vamos lá para o terceiro vídeo, especificamente falando sobre corte.